O trabalhador brasileiro já há alguns anos né, vem perdendo as questões das negociações salariais, né, os sindicatos, alguns deles, que permanecem fortes, mas outros né, se si enfraqueceram neste período. E é tão importante ter um sindicato ativo, né, defendendo os interesses, os direitos do trabalhador. Bom, é sobre este assunto que nós vamos conversar com o nosso próximo convidado, sempre participa conosco, sempre eh, atendendo a reportagem da CBN, o Héler Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. O, o Héler, muito obrigado pela atenção com a CBN, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, o Olá, muito bom dia a todos, bom dia a todos que acompanham a Rádio CBN nesse momento. É uma, é uma alegria mais uma vez tê-lo aqui conosco, hoje via telefone, para falar um pouco sobre a nossa região, mas antes de assuntos específicos, né, de uma forma geral, você que tem, é presidente de um sindicato tão importante, é, o trabalhador brasileiro, de uma forma em geral, perdeu muito em 2022, meu amigo Euler? Olha, de fato, desde a reforma trabalhista, aprovada no ano de 2017, a reforma da Previdência aprovada no ano de 2019, o governo Bolsonaro, que é um governo de ultradireita, que vai encerrar a presidência aí nos próximos dias, ao longo desses quatro anos, não veio nada de bom do governo federal para os trabalhadores. Infelizmente, a gente vive hoje em uma situação em que, acho que os exemplos aqui do Vale do Paraíba simbolizam bem, o trabalhador tendo que fazer greve, para minimamente receber o seu salário. Então, existe, de fato, uma série de derrotas para os trabalhadores a nível nacional. Agora, onde tem um sindicato de luta combativo que organiza a luta dos trabalhadores, mesmo, de, mesmo diante de um governo de ultradireita, diante de todos esses desafios e essas dificuldades, a gente consegue obter algumas conquistas, quando você consegue principalmente lutar, organizar os trabalhadores e ter a garantia de empregos como foi aqui na região do Vale do Paraíba. Mas a nível nacional, de fato, existem derrotas e esse ano foi um ano muito desafiador, principalmente por ser um ano eleitoral, porque infelizmente o trabalhador tem que fazer greve minimamente para receber o seu salário em dia, enquanto a gente viu aí que neste mês de dezembro, a nível nacional, os políticos representantes do povo eleitos e aqueles que já estavam no poder aumentando os seus salários de forma absurda como a gente viu em São José, os vereadores, como a gente viu o governador e vice-governador eleito do estado de São Paulo, isso foi a nível nacional, então a gente tem que rechaçar porque o poder de compra e o salário do trabalhador ele vem caindo cada vez mais, vem perdendo direitos quando a gente vê os políticos aumentando seus salários é completamente contraditório com a vida que o trabalhador vive no seu dia a dia. Perfeito. O, o Weller, deixa eu fazer uma pergunta para você, relativamente simples, né? muito simples. Né? Diante de tudo o que aconteceu em 2022, é, qual foi o, o momento mais delicado, mais difícil, aquele que, que preocupou você, empresas fechando, greve de funcionários, o que, que a região perdeu de fato em 2022, além de algumas empresas? Olha... E para mim, simboliza o ano de 2022, foi a luta que nós travamos em defesa dos empregos. Nós tivemos três lutas que tiveram destaque a nível nacional, a primeira delas, a luta em defesa dos empregos na Avibraz. A Avibraz é uma importante empresa do setor de defesa que a gente tem localizado aqui na nossa região, no município de Jacareí. E no mês de março, a empresa tinha realizado a demissão de 420 trabalhadores, entrou em recuperação judicial e nós fizemos uma luta histórica com os trabalhadores entrando em greve, fizemos caravana a Brasília, várias manifestações em São Paulo, fora as manifestações que nós fizemos em Jacareí em São José dos Campos, aqui na nossa região. E fruto dessa luta, a gente conseguiu o cancelamento dessas demissões, os trabalhadores entraram em lay-off, o leio lay errava no mês de setembro, os trabalhadores entram em greve novamente no mês de setembro por conta de atraso nos salários, esta greve que está em curso até os dias de hoje. E fruto dessa mobilização, a gente conseguiu renovar o layoff por mais cinco meses, com três meses de estabilidade do emprego no retorno, ou seja, a gente garantiu aí 420 trabalhadores na luta, e 420 trabalhadores, a gente sabe o impacto que isso tem, ...na região, porque quando o trabalhador perde o emprego... ...não é só a renda daquele trabalhador... ...você sempre tem que multiplicar no mínimo por três... ...porque tem a esposa, o marido ou um, no mínimo um filho. Outra luta também muito importante que nós tivemos... ...que teve destaque a nível nacional... ...foi a luta contra o fechamento da montadora Saúl Sherry. Infelizmente a gente não conseguiu impedir que a montadora fechasse... ...porém foi uma grande luta e uma grande mobilização que garantiu uma indenização social para os trabalhadores que foram desligados. E nós achamos que é um tremendo absurdo. Por isso que eu fiz questão de falar do aumento dos salários dos políticos no nosso país, porque a Carua está trazendo carro importado da China para vender aqui no nosso país, ou seja, precisa de leis mais severas para proteger o trabalhador, porque canetada para defender o patrão, é rapidinho, é facinho que tem de monte, quando é para defender o trabalhador, é o sindicato que está lá na linha de frente. Outra luta importante que teve foi a luta dos trabalhadores da MWL, que fica na cidade de Caçapava, antiga, maferza, mas infelizmente neste caso a empresa veio a fechar desde 2017, quando ela foi administrada pelo capital chinês, a gente já tinha a avaliação e mesmo com a empresa fechando, o legado que fica também foi a luta que os trabalhadores fizeram junto com o sindicato. Foram cinco meses de greve, ocupação da fábrica e hoje segue a luta para que os trabalhadores recebam todos os seus direitos. Ou seja, é uma grande precarização que a gente vê que vem passando hoje a nossa classe, os trabalhadores, principalmente da indústria, que até pouco tempo atrás tinha um certo status na sociedade, de você trabalhar na indústria, infelizmente isso vem perdendo, por isso que a gente precisa é sempre cobrado do governo que tem uma política para a geração de emprego em nosso país, uma política voltada para o setor industrial, para que tenha geração de empregos, e o papel do sindicato diante de uma situação dessa sempre é lutar para defender os direitos, os empregos e melhores condições de vida para os trabalhadores. O, o Weller, eu quero aproveitar a sua presença, né, já que você falou e citou aí a Yave e, logicamente, citou outras três, outras duas empresas e outras situações tão importantes para a nossa região, que teve um trabalho fundamental do sindicato. Hoje, aqui na nossa região, além da Avebras, né, tem uma situação, alguma outra situação que é preocupante, que está sendo discutido, debatido, que fica para o início do próximo ano, ou a gente termina 2022 de uma forma um pouco mais tranquila? Então, nós temos cadastradas no nosso sindicato, mais de mil empresas. Nós temos a representatividade dos metalúrgicos de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Igaratá. Nós temos desde Embraer, com é mais de 10 mil funcionários, General Motors, que tem 4 mil, mas nós temos também muitas empresas de micro e pequeno porte, do mesmo jeito que a gente representa o metalúrgico de uma fábrica multinacional importante, aquela empresa que tem um metalúrgico a gente representa também. Infelizmente, a é fruta de uma precarização que vem passando os trabalhadores, falamos aqui agora há pouco da Avibrais, que é uma das principais empresas que tem no nosso país, que está com atraso de salário, então você imagina como que não está naquela empresa de pequeno porte. Nós temos sim, muitas empresas que, por exemplo, não pagaram completamente ou corretamente o 13º dos trabalhadores neste final de ano. O sindicato está de recesso, mas mantém uma equipe de plantão e sempre que tem a reclamação dos trabalhadores tem a atuação do sindicato. O que, que eu penso? Por isso que eu citei o salário dos políticos que aumentaram agora no final do ano, por isso que eu citei que no caso da Caoa Sherry é um escândalo a empresa fechar a fábrica depois de tantas isenções que recebeu da Prefeitura e também do Governo do Estado de São Paulo, porque hoje no nosso país o patrão ele deita e rola. Ele contrata o trabalhador, não paga os seus direitos corretamente, a lei de recuperação judicial no nosso país só tem servido para o patrão precarizar cada vez mais os trabalhadores e, por isso, a importância do sindicato. Não só do ponto de vista de estar tá fazendo a cobrança, quando tem um problema, uma demanda numa fábrica, mas, não sei se vocês viram, recentemente a gente divulgou um estudo do Ilaes que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, ou seja, além de toda a luta para defender com muita firmeza o trabalhador, os metalúrgicos de São José dos Campos e região, são cerca de 32 mil metalúrgicos, e injetaram na economia 2,5 bilhões, ou seja, são dinheiros que vêm da campanha salarial, da campanha de PLR, do 13º, de um abono salarial, ou seja, toda a luta que a gente faz, isso, no caso da Ave Brais, que eu comentei aqui, de 400 trabalhadores, você tem que multiplicar por 3. O caso da Caoa Share, foram 500 demitidos, você multiplica por 3, são 1.500 pessoas que dependia daquele serviço do trabalhador para minimamente ter o seu... Sustento. Então, é uma categoria que ela é muito importante do ponto de vista econômico para a geração de riqueza e de dinheiro na economia da região. Mas, infelizmente, os problemas têm, ainda mais uma categoria, como eu disse, são mais de mil fábricas e mais de 32 mil metalúrgicos. Mas o mais é, preocupante para nós, no momento, ainda segue a situação da ave Brás. Os trabalhadores estão em greve, existe o um atraso nos salários a empresa está em recuperação judicial. A gente fez uma grande cobrança ao longo deste ano no governo Bolsonaro por ser uma empresa do setor de defesa. Infelizmente, não recebemos nenhuma carta do governo. A gente não viu nenhum Twitter, nenhum vídeo. Governo que se diz nacionalista, patriota. Uma empresa do setor de defesa nessa situação. E você não vê nenhum comentário. Agora, a partir do dia o primeiro, o governo é o Lula. Nós mandamos carta para o presidente Lula solicitando uma reunião para discutir não só a questão específica da Avibraz, mas qual é o projeto que o governo tem para o setor de defesa, ainda mais porque nós temos a Avibraz, que é uma importante empresa desse segmento aqui na nossa região. Então, do mesmo jeito que a gente cobrou o Bolsonaro, a gente espera que o Lula tenha uma postura diferente e que se reúna conosco para discutir essa situação da Avibraz. É, a gente sabe que essas negociações, elas relativamente são tensas, né? Porque, normalmente, o empresariado defende o seu lado, não quer perder dinheiro e, e é assim que funciona. Poucos são aqueles que, que pagam e gostariam de pagar aquilo que o trabalhador merece. É, logicamente, existe por parte do sindicato, aí, defendendo os interesses do trabalhador. Para fechar a sua participação, Weller, hoje, sindicato no Brasil, precisa mudar algo, tem que se fortalecer ainda mais, mudou-se muito né, de décadas para cá, qual é o seu ponto de vista sobre o sindicato de uma forma em geral? Olha, eu sou do seguinte pensamento, que a maioria das instituições no nosso país estão em descrédito, desde o judiciário, partidos políticos, isso afeta também sindicatos. A gente está vendo o que está acontecendo hoje no nosso país, que o nosso país está rachado no meio. Mesmo depois da eleição do presidente, a gente vê pessoas fazendo acampamentos, como acontece em frente ao CTA, que são antidemocráticos pedindo ditadura militar. Então, existe uma grande confusão na cabeça da sociedade. Então, é normal que tenha também questionamentos a entidades sindicais. Agora, de 2017 para cá, com a reforma trabalhista, seguiram sobrevivendo aqueles sindicatos que tinham uma política de financiamento, principalmente, diferente do que eram os demais. Eu estou falando em relação ao imposto sindical criado por Getúlio Vargas, que atrelou os sindicatos ao Estado. E aqueles sindicatos que dependiam exclusivamente desse imposto, a gente viu que muitos, inclusive, acabaram. Então, a gente precisa se reinventar, de fato. Mesmo nós, aqui em São José dos Campos e região... O nosso sindicato, que é bem reconhecido pela luta que a gente faz, todo mundo reconhece o nosso trabalho de lutar por uma sociedade mais justa, não ter conchava com o patrão, ter ali aquela representatividade de fato combativa para defender os interesses dos trabalhadores. Agora, são momentos desafiadores que a gente vive na atual conjuntura, principalmente para você sobreviver. E, nesse sentido, o nosso sindicato ele tem o orgulho, de divulgar que nesta última gestão nossa, a gente já tem aí um acumulado de mais de 2.300 novos sindicalizados, ou seja, isso mostra o reconhecimento dos trabalhadores diante de todas as lutas que a gente fez. Como citei aqui a Vibras, como citei aqui a Oxer, como citei a MWL, então existe um reconhecimento da categoria. E a gente sabe que existe um setor da sociedade que critica muito mais. Eu sempre digo que não basta a gente ser honesto, a gente tem que provar a nossa honestidade. E no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, a gente prova o quão a gente é honesto, o quão a gente está sempre do lado dos trabalhadores. E se alguém quiser estar tá conhecendo, porque é isso, a gente vê um bombardeio na mídia de assim, outro lado, propagandeando de uma forma diferente. Mas quem quiser vir conhecer o nosso sindicato, não precisa ser metalúrgico, a gente vai estar tá de portas abertas para mostrar o quão nós somos diferentes, o quão nós somos um sindicato que... Tem um lado e é o lado do trabalhador. Perfeito. O Weller, eu quero agradecer a sua presença, logicamente a gente sabe, né? É uma frase que todo trabalhador usa, né? A luta continua e tem que ser assim, a luta pelos direitos é fundamental, é necessário e que o sindicato continue representante, representando né? a grande maioria, o, o Paulo Lima me informa aqui que nós teremos o repórter CBN, mas eu acho que dá tempo, né, para rapidamente a gente poder eh, fazer aí uma mensagem de fim de ano para o trabalhador. Fique à vontade, viu, Heller? Vamos lá. Primeiro, agradecer o espaço aí da CBN Vale, uma importante rádio que nós temos no Vale do Paraíba, para a gente estar tá socializando aqui as informações referentes às lutas dos trabalhadores. Foi um ano muito difícil, um ano muito desafiador, 2023 a gente tem um novo governo, o nosso sindicato ele vai se manter no caminho da independência de classe, independente de quem estiver no governo, seja lá qual for a cor da bandeira, seja lá qual for o partido, se atacar os trabalhadores nós estaremos organizando a resistência do lado de cá E mesmo diante de todas essas dificuldades, a diretoria do nosso sindicato passou a prova neste ano de 2022, porque a nossa vida nunca foi fácil, e nunca será, mas o que nós enfrentamos neste ano mostra aí que a nossa diretoria, ela está preparada. Então, deixo aqui também um abraço a todos os diretores do sindicato, dos metalúrgicos, a todos os funcionários, a toda essa equipe que se dedica todos os dias para a gente estar tá lutando na defesa dos direitos dos trabalhadores e lutando por uma sociedade mais justa. Então, um Feliz 2023 aí para todos os trabalhadores, para toda a população do Vale do Paraíba e que em 2023 seja um ano aí que tenha muitas lutas e que também tenha muitas conquistas para a classe trabalhadora brasileira. Wellington, grande abraço, muito obrigado, feliz 2023, até a próxima. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Muito obrigado ao Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, falando aqui na CBN.